Ser criador de conteúdo não é nada fácil. Vocês têm que conjugar o tempo de escola ou trabalho com tirar fotos, editar fotos, publicar fotos, no Instagram, publicar fotos no blog, ter ideias para posts, escrever no blog, ter ideias para vídeos, criar os vídeos, gravar os vídeos, editar os vídeos. Consegui apanhar alguns truques ao longo do tempo que me ajudaram a ser cada vez mais rápida, cada vez melhor e queria partilhar essas dicas com vocês hoje. Já tenho um blog há cerca de 10 anos. Já passou o um 1 milhão de visualizações está no quarto lugar de Blogs de Moda de Portugal, pelo menos segundo o Blogs Portugal O meu Pinterest chega a 397 mil visualizadores por mês e manda muitas dessas visualizações para o meu blog por isso é assim um ciclo longo que está aqui a funcionar O meu Instagram tem neste momento 12.5 mil seguidores O meu YouTube tem neste momento 2 milhões de visualizações e estou quase nos 40 mil seguidores. Estes truques que eu vou falar hoje são de alguns meses, anos de experiência, por isso estou a juntar toda a informação que eu tenho para vocês, para vocês não terem que perder tempo com isso. E se vocês estiverem interessados neste tipo de vídeo, é só continuar a assistir e espero que gostem. Primeira dica que eu tenho para vocês: falem as vossas ideias, porque alguém vai ouvir e creem telemóvel. Se vocês queiram criar um post no blog ou tiverem uma ideia incrível para vídeo e não se querem esquecer, a única coisa que vocês têm que fazer é pegar o vosso telemóvel, ir ao bloco de notas e começar a ditar o que vocês estão a falar e assim vocês não precisam estar a escrever que ocupa muito, muito do vosso tempo. Tempo precioso que vocês podem estar a fazer alguma coisa. Por isso, se tiverem uma ideia, é só clicar aqui no microfone no vosso telemóvel e o que isso vai fazer é transformar todas as vossas ideias maravilhosas em texto. E vocês, em vez de demorarem duas horas a criar um post, demoram uns 15 minutos. Eu prometo que vos vou dizer mais dicas, ainda melhores, neste vídeo, mas antes de saírem, se vocês quiserem sair, deixem nos comentários o vosso blog, o vosso instagram, o vosso canal do youtube, para várias pessoas conseguirem visitar as vossas redes sociais. Também quero conhecer tudo o que vocês têm, por isso não se esqueçam de comentar, okay? ok? Próxima dica. A próxima dica envolve calendários. Vocês sabiam que se vocês souberem exatamente o que vocês têm que fazer antes, e depois da vossa tarefa, vocês conseguem fazê-la muito mais facilmente e eu o meu calendário utilizo o Google, o calendário Google e vocês podem ver todas as horas do dia, vocês podem ver em modo semana e em modo mês por isso vocês têm ideia do que vocês vão fazer na semana como é que está planeado o vosso mês e isso ajuda imenso mas o que eu estou a dizer é que vocês têm que guardar um bloco de horas para as redes sociais, que é muito importante porque eles trabalho requer um, um bocadinho de tempo, mas se vocês conseguirem optimizar tudo, vocês conseguem fazer o máximo possível numa hora ou duas por dia, mas se vocês tiverem uma hora específica no dia em que vocês sabem exatamente o que têm que fazer antes e exatamente o que vão fazer depois, vocês conseguem colocar o vosso blog de horas nas redes sociais lá e conseguem cumpri-las muito facilmente e por favor Tentem usar este truque porque a mim ajudou-me imenso quando comecei a colocar as redes sociais numa hora específica do que ah, eu vou ter que fazer isto, isto, isto isto durante o dia acabava por não fazer nada porque não sabia onde colocar essas pequenas coisas durante o dia eu sabia que tinha que as fazer mas acabava por dar mais tempo a outras tarefas e não conseguia colocar as tarefas nas redes sociais no meu dia. Por isso, experimentem isso. Calendário, bloco de horas e saber o que vão fazer antes e saber o que vão fazer depois. É muito, muito importante e podem estar reticentes e podem não acreditar muito em mim, mas, por favor, tentem que foi das coisas que mais me ajudou a organizar o meu dia. Vocês já sabem o vosso bloco de horas, vocês já sabem a que horas têm que fazer, só que não sabem muito bem o que vão fazer, por isso a de conteúdo é muito, muito complicado, porque vocês têm uma carrada de coisas para fazer. Responder a e-mails, responder a comentários, visitar as pessoas que visitam o vosso blog, as vossas redes sociais, porque é muito importante retribuir as mensagens e os comentários e coisas assim, é muito, muito importante, por isso tirar fotos e coisas assim <risos> é complicado. E há, é muita coisa para a vossa cabeça e eu preciso de listas. Preciso de listas e o que eu tenho feito muito é usar listas da Purple Pineapple, que é uma loja portuguesa e eu tenho tanta coisa deles, mas ajuda-me muito, muito, muito. e Gosto de saber as horas e não me importa que seja digital, mas eu preciso de uma lista à minha beira para nesse bloco de horas saber o que tenho que fazer. Mas tenham tudo isso que é muito, muito importante para vocês conseguirem organizar melhor a vossa cabeça, porque é muita coisa a fazer. Mas, se vocês tiverem um blog horas se vocês tiverem a toda a list à vossa beira, estão quase 100% garantidos para o sucesso. Quase 100%. percebendo ao longo do tempo é que não esperem por favor por alguém para vos tirar fotos ou por um tempo bom para tirar fotos. É uma coisa que eu adoro fazer, eu adoro tirar fotos, adoro captar momento, só que é normal as pessoas não serem iguais a vocês, é normal as pessoas não gostarem tanto de tirar fotos ou se nem sequer pensarem em tirar fotos, por isso não esperem por ninguém para tirar fotos, se vocês precisam de fotos tirem as fotos. Se tiver mal tempo como está agora Gravem o vídeo, tirem as fotos. Parece que está um dia bom, até quarto está praticamente escuro. Por isso, vocês podem pensar que o dia mau vai estragar a foto, o dia mau vai estragar o vídeo, mas não. Hoje o dia está horrível, não há sol e o vídeo está bom. O vídeo está bom e vai correr bem, por isso tirem vocês as fotos. Eu já vos gravei vários vídeos de como tirar fotos sozinhas em casa, como tirar fotos sozinhas fora de casa e vou-vos dar uma dica Super, super importante, que eu ainda não vos disse, não lado é nenhum. Se vocês precisarem muito de tirar fotos e não tiverem muito tempo, ou estiverem sozinhas, estiverem fora de casa e quiserem tirar uma foto mesmo muito rápido, vocês podem, e atenção que isto é uma dica muito valiosa, vocês podem pôr o vosso telemóvel a gravar um vídeo. É só isso, a gravar um vídeo, vocês colocam o vosso telemóvel a alguros, nem precisam de tripé, desde que ele fique seguro sem cair, Gravam um vídeo, colocam-se à frente do telemóvel, ninguém vai notar que vocês estão a tirar fotos, porque não têm tripé, não têm comando. Vão para a frente do vosso telemóvel, passam lá, fazem de conta que estão a andar, fazem de conta que estão a olhar para as árvores para o céu, uh, fazem micro expressões, voltam ao vosso telemóvel, escolhem as melhores frames, uh, guardam são fotos novas boas, porque os telemóveis gravam bons vídeos e no mínimo vocês devem ter um telemóvel que tenha a altura 1080 pixels, que é o mínimo para o Instagram, por isso vocês não perdem qualidade nenhuma na vossa foto e conseguem ter uma foto bastante boa, mesmo sendo um vídeo, mesmo sendo um frame de um vídeo, por isso é uma dica muito importante que de certeza vos vai ajudar imenso, mas eu depois prometo falar-vos melhor sobre isto nos próximos vídeos. E já agora, se eu vos dei alguma dica até agora que vocês não conheciam, que vocês acham que é fantástica e que querem experimentar, partilhem este vídeo com os vossos amigos que queiram também ser criadores de conteúdo, porque vai ajudar muito o canal, vamos conseguir crescer muito mais, ser muitos mais e vamos conseguir ser os maiores criadores de conteúdo. Ok. Eu disse para vocês não esperarem por nada, nem por ninguém para tirar fotos, mas uma coisa que vocês têm que entender também é que vocês não podem esperar pela máquina certa, pelo microfone certo, pela luz, um, ring lights certas, vocês não podem esperar por ter o equipamento certo para crescer, porque vocês precisam de lançar conteúdo, vocês não podem estar parados no tempo, vocês têm que estar sempre, sempre, sempre a mandar conteúdos para os seus seguidores, para eles não se esquecerem de vocês, por isso não esperem pela câmara certa, porque não há câmara certa, vocês é que têm que saber mexer nela e ser o mais criativo possível com as coisas que vocês têm em casa, a quantidade de vídeos que eu fiz para vocês com uh, coisas baratíssimas que vocês têm em casa que podem transformar o vosso vídeo e transformar a vossa foto e eu fiz tantos tantos vídeos sobre isso o truque é ser criativo é basicamente isso ser criativo, não esperes por nada, não esperes por ninguém uh, tudo o que precisas está em tua casa E quando não tinha uma câmera com um microfone bom ou quando não tinha um microfone bom que acabei por conseguir comprar com o dinheiro que fiz aqui para o canal uh, eu comecei a usar o microfone dos fones do meu telemóvel, e a qualidade dos fones de telemóvel era absurda, eu fiquei parva, é uma coisa que vem com o vosso telemóvel, ou é uma coisa que vocês conseguem comprar muito facilmente e de uma forma muito barata, e fiquei parva com o que eu podia já ter feito, eu estava à espera de um microfone e, excelente, achava que não ia conseguir ter bom conteúdo, porque não tinha um microfone bom, mas afinal tinha um microfone em casa, e foi só Pensar um bocadinho para melhorar imenso a qualidade dos meus vídeos, por isso, criatividade é isso. Eu tenho um armário onde tenho tudo de fotografia, tudo o que eu preciso, câmaras para filmar, tripés, adaptadores para tripés, comandos, tudo o que eu preciso para fazer vídeos para vocês eu tenho nesse armário, mas eu estou a falar da organização de, neste momento, de coisas de fotografia, coisas de vídeo, mas vocês também precisam de ter um sítio dignado para os produtos que vocês têm que publicitar. Vocês recebem um produto, se vocês deixarem num canto que vocês nem que se vão lembrar onde está, fica muito, muito difícil vocês serem eficientes a, a fazer publicidade essa marca. Por isso, se vocês tiverem a testar novos produtos, coloquem-nos num sítio muito específico. Se vocês precisarem por alguma razão de recorrer sempre a alguns produtos durante um mês para tirar novas fotos, coloquem sempre na mesma gaveta. A gaveta das coisas para tirar fotos, para fazer publicidade, é mesmo muito importante. É importante saber onde as coisas estão, porque a quantidade de tempo que eu perdi à procura de coisas que facilmente conseguia encontrar se fosse mais organizada é absurda. Eu agora tenho um armário e esse armário tem tudo, uh, é só para coisas do canal, coisas das redes sociais, coisas que eu preciso para fazer conteúdo para vocês e eu sei onde está tudo uh, toda a toda hora <risos> e não preciso estar a procurar e isso poupa-me imenso, imenso trabalho. Eu sinto que se tu gostares do que fazes, se gostares de criar conteúdo, se gostares de criar vídeos, tirar fotos, eu acho que a motivação está lá, só precisas de ter forças para não deixar que a preguiça ou a falta de tempo te impeça de fazer o que gostas. As coisas não são sempre como uma linha reta, onde começas e terminas de uma forma muito fácil. Ela tem muitos, muitos sulavancos e é normal que vocês se sintam desmotivados, é normal que as coisas não corram bem logo de início. Vocês não podem entrar nisto pelo dinheiro, vocês têm que entrar nisto porque gostam. É por isso que a maior parte das pessoas desiste no primeiro mês ou no segundo mês. Quando não vê resultados desiste, mas vocês só têm resultados se continuarem a lutar, por isso é, é das melhores dicas que eu posso dar para vocês, é não desistir nunca, porque os resultados vêm, é só esperar. Eu tenho muitas dicas para vocês, como vos disse, por isso se vocês quiserem mais vídeos. Digam-me e espero que este vídeo vos dê algumas ideias de como contornar os esforços para conseguir na mesma resultados. E é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo.